Vocês já viram um cachorrinho empurrada Porque brigaram com ela Né, Aurora? Aurora? Ô, <risos> neném. Para de birra, menina Você tava subindo em cima das roupas, minha filha Você queria o quê? Vem cá, desculpa, mamãe Desculpa, mamãe Hein? Desculpa, mamãe me desculpa Vem cá Desculpa eu Desculpa Dá beijo, mamãe Desculpa, tá? Mamãe não briga mais não com o neném dela Tá? Mamãe não briga mais não com o neném, tá? Tá bom?